Cá temos mais um caminho de off-road! Isto é que é bom pessoal! Andar aqui no meio da natureza é que é bom! Só não é bom é andar sozinho não é? sobre E, agora, só me um segundo, né? Ah, ah. <risos> Muito bom. Muito bom! Opa! Ei! Caraca! Está rasvalado! Espetacular! Ha ha Sem pena está sozinho! Se para abusar! Oi! Mais um bocadinho! O que é que vai ter para aqui? Opa. Opa! Ei! Vamos devagarinho, Linhos! Muito bem! ESPETACULAR Pessoal! ESPETACULAR! Quem tem uma moto de monte é fixe mas quem tem uma Duque com os pneus todo terreno também é fixe! espetáculo Olhem para isto que liberdade pessoal! Hein? Não! Fogo! 5 estrelas! Olha lá! E agora? é só queijos, ainda me vou perder, ainda bem, que vim dali. Ainda bem outro como eu, eu não quero-me espetar de frente com ninguém, não é? se ele vier da mesma forma que eu, encontra mal mão então que aqui casa. Centralzito, da DFP. ai que caralho! Eu já conheço isto. Tenho aqui à frente uns pneus. Tenho aqui à frente uns pneus. Já conheço isto. Lá está. Espetáculo! Para a moto aqui no sítio eu fiz! aqui? Exato! Está plana? tá É isto! Que mundo pessoal! Que mundo! Não pena ter aqui estas árvores, que isto tinha aqui uma vista do caramba, malta! Bem, maltinha, é este o sumo deste vídeo, é... Se vocês tiverem uma moteta opá, usem e abusem, usem e abusem dela, e andem aí por estes para pá, terra batida, e descobrem sítios assim como estes, com uma vista destas, mas não andem sozinhos como eu, ok? Bem, maltinha! Despeço-me, deixem aí a mensagem deste vídeo e uh, se gostarem de, de fazer isto que eu faço, digam aí as vossas aventuras e partilhem também os vossos vídeos, está bem? Bah, não tenho mais, peace and love, fui! Ok, malta tempo foi abaixo, mas digo, em segundo... <risos>